A Vida Secreta dos Bichos Sabe aquela minha teoria de que todos os filmes da Pixar são os mesmos? Então, a Pixar faz muito sucesso e aparentemente as outras produtoras querem copiar a Pixar. A Vida Secreta dos Bichos nada mais é do que uma versão de Procurando Nemo fora do mar. O cachorro lá vive uma vidinha perfeita, com a sua dona, aparece um novo cachorro que o arremessa fora da zona de conforto, e ele precisa... Voltar pra casa. Não que a vida secreta dos bichos não seja divertido, é, tem alguns personagens bons, outros nem tantos, mas é aquela mesma história que você já viu, 500 vezes. Vale a pena perder o seu tempo com pets? Hum, sei lá.